Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin e será que a gente teve uma armadilha para os touros, o famoso Bull Trap, é sobre isso que eu quero falar aqui então no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para não esquecer aí, extremamente importante, se inscreve se você não é inscrito, ativa as notificações e participe também do grupo Telegram, que eu sempre boto alguns sites importantes ali no canal de alertas também, fica de olho ali, tem mais gente também comentando sobre o mercado, então Pessoal, Bitcoin aqui corrigindo nesse momento. Eu estou numa posição muito confortável aqui agora nesse meu short, tá? Porque eu não tenho mais como perder dinheiro. Eu simplesmente fiz uma parcial aqui que cobre meu stop loss, que eu, aliás, eu já reduzi o stop loss. Eu mo mostrei ali no canal de alertas do Telegram aonde está o meu stop loss desse short nesse momento, tá? Eu vou fazer o um update super rápido para vocês aqui, porque eu recomendo primeiramente quem quer entender esse short que eu fiz fiz Bitcoin. É, eu fiz aqui um, se eu não me engano, foi no sábado aqui, tá? Eu fiz uma, uma análise explicando exatamente por que, que eu estou shortando aqui. Ó. Esse vídeo aqui foi: Bitcoin vou ser estopado. O Bitcoin estava ali buscando a região próxima dos 21.500 dólares, que é próximo da minha última ordem de short aqui, uma região de liquidez aqui para os shorts, que eu venho mencionando há bastante tempo no canal, tá, galera? E com muita gente, inclusive, é, caçoando de mim. Aliás, pessoal, tive pessoas que entram nas minhas mídias sociais para me mandar mensagem. É, zoando que eu estou shortando o Bitcoin né veja se é possível esse tipo de coisa então caras por favor aqui ó esse aqui não é um canal de eu não tô aqui para disputar ego com ninguém não é a ideia do canal a ideia é fazer análise compartilhar quem quem é, se ajudar alguém ótimo tá cara mas não fica aqui zoando análise dizendo que eu tô errado que eu tô certo cara não importa é a minha análise tô compartilhando o que eu estou fazendo tá e vou errar algum momento quando errar não tem problema nenhum eu erro meus trades também tá é importante é ter um bom gerenciamento de risco é um ponto que eu também vou falar para vocês aqui no vídeo, no vídeo de hoje e amanhã vai soltar um vídeo aí vou fazer um vídeo sobre gerenciamento de risco tá pessoal extremamente importante porque eu tive uma pessoa que perguntou para mim até André por que você tá fazendo uma parcial agora se você acredita que o Bitcoin vai perder o último fundo mas eu não vou cometer o erro que eu cometi né, na outra semana que eu não fiz parcial e acabei ficando passando sufoco aí com esse short no Bitcoin tá? na verdade eu, eu shortei três vezes a região três vezes a região ali próxima dos 21 mil dólares né, e, e tinha, tinha ordens acima aí até a região dos 21.500 então passei bastante sufoco tá não não vou dizer para você se foi fácil mas uh, tá aí, tá, o resultado tá por enquanto muito bom e não tenho risco de perder mais dinheiro, isso me deixa numa posição bastante confortável nesse momento. tá Então assiste esse vídeo aqui, Bitcoin vou ser estopado, tá conselho você assistir, já vai lá, deixa o like aqui também no videozinho aqui, nesse vídeo de hoje também, pra você ficar aí de olho, sobre as, entender um pouquinho mais a minha análise. tá Então, galera... Uh, nesse momento aqui ó, eu falei para vocês essa região que o Bitcoin foi buscar a região de 618 tá então desse topo aqui que a gente fez até esse fundo aqui no semanal a gente buscou a região aqui uh, inclusive montamos aqui o fechamento bem próximo aí da região dos 20 mil dólares o que importa o fechamento semanal eu então fechamos a semana nos 20.900 muito próximo da região de 618 para mim galera grandes chances de a gente fazer aqui então o nosso famoso death cat bounce tá então para mim a gente pai, é, para o Bitcoin aí o que eu tô acreditando mais é a gente perder esse fundo aqui tá esses fundos aqui pelo menos bliscar aqui abaixo eu não vejo o Bitcoin é, voltando a subir tá é como é como enxerga o mercado eu não vejo ele voltando a subir sem bliscar essas regiões aqui abaixo sem fazer uma uma famosa bear trap tá pessoal similar como, a gente, como eu tô vendo aqui um bull trap nessa região tá Acredito que a gente vai fazer possivelmente aqui um bear trap em algum momento aqui pode pode ser tá que esse bad trap ocorra, tá bom? Eu vou estar fazendo compras aqui no spot para o Bitcoin, Bitcoin nessas regiões aqui, ainda mais se tiver muita liquidação aí, né? Dos, dos longs, que tem bastante liquidez aqui abaixo. Eu vi mencionando no canal sobre isso, tem muita liquidez de longs aqui. Se o Bitcoin for buscar a casa dos lá dos uh, 14 mil dólares, a gente vai ter mais de 3 bilhões de dólares aí, estimado pelo Kings Fisher, em liquidações de longs, tá pessoal? Então o mercado é, vai buscar comprar Bitcoin barato, ele vai fazer estopar todo mundo aí. Tá, fazer a, a, os market makers, baleias, comprarem Bitcoin, com certeza muito barato em, em regiões que eu estou com horas de compra. Né? Basicamente, eu já mostrei para vocês aqui nos, nos vídeos sobre isso. Tá? Então, para mim, essa região aqui, do, dessa rejeição dos 21 mil dólares, para mim, já é um sinal de extremo alerta aqui. tá Muito cuidado para os touros aqui. Eu acho que tem muita gente que ficou presa nessas regiões aqui com rompimento falso. Para mim, esse até agora está sendo rompimento falso, porque enquanto o Bitcoin não ficar acima dos 21 mil dólares, para mim, isso é um rompimento falso, tá galera. Então... Pra mim é isso aqui. Essa aqui é uma região que muita gente ficou bullish e vai acabar pagando um preço caro aí, tá? Por, uh, por uh, subestimar, subestimar o mercado, achando que o mercado vai voltar a subir aqui, né? Que não faz sentido nenhum. Eu falei pra vocês que é SP500 aqui, galera. Ó. Uh, agora tá subindo aqui, agora mas olha só, a gente foi buscar também a região de 68, ó, 68 aqui também, ó, 68, exatamente, bateu, rejeitou. Tá, cara, a chance maior de acontecer aqui é a gente perder esse fundo, tá? Para mim isso aqui é claro, tá? Muito claro. E a situação macro do mercado também, tudo, né, corrobora aí para ter a gente ter um cenário catastrófico aí, né, o Bitcoin por enquanto, tá bom, pessoal? As coisas não mudaram. Amanhã a gente tem a eleição dos Estados Unidos também, tá? Eu acho que o mercado tá segurando um pouquinho aí, mas eu acho que depois de sair das eleições aí é possivelmente a gente tenha problemas indo um pouco pro mercado, né? Eu, eu até esperava segurar um pouco mais aí nessa, antes das eleições, mas agora ah, quando os, os eleitos foram, foram. Quando as eleições foram finalizadas lá, acredito que eles vão liberar né, o mercado para fazer o que o mercado tem que fazer aqui, tá? Que eu acho que é buscar né, regiões mais abaixo, tá bom, pessoal? Um, então, aqui, ó, quem tá posicionado com Bitcoin, vamos passar aqui nos tempos gráficos importantes aqui. Primeiro, aqui no, do, no, do, no, no diário, começar aqui, né? Eu não vou entrar nos outros tempos gráficos anteriores, que eu já mostrei para vocês várias divergências aqui, tá? Em tempos gráficos diferentes. Um, então, aqui, galera, ó, no diário, na minha opinião, Tá? eu acho que o Bitcoin vai buscar testar é, essas, essas regiões aqui, ó, tá? regiões dos 20 mil dólares possivelmente. Eu estou de olho aqui, baixando o tempo gráfico aqui, na verdade, do, do 4 horas, estou de olho para esse rompimento dessa região aqui. Tá? É, não fica um, to, um topo duplo tão, uh, tão, tão, tão claro que agora, mas se a gente perder essa, essa zona aqui dos 20 mil dólares, na minha opinião a gente vai buscar aqui a região dos 19.200 aqui, tá? que é onde está o meu último alvo desse short aqui para o Bitcoin. Estou tá? tô, tô avaliando short de realizar esse short aqui nessas regiões, né, dos 19.300 aqui para baixo, tá? Tô com uma ordem aqui de 19.200, se não me engano, vou, vou ajustando, tá? mas já realizei uma parcial aqui, tá, pessoal, realizei uma parcial nessa região dos 20.900 20 e baixei um pouquinho meus top loss para poder uh, não ter risco de perder mais dinheiro nesse trade aqui, então se o Bitcoin der uma mais uma beliscada aqui em cima, tentar fazer mais uma gracinha aqui nessa região, vou estar tá abrindo minha última ordem na região dos 21 .500, tá? e daí essa ordem vai ter risco obviamente, tá? mas eu acredito que não, isso não vai acontecer não, e e acho um sinal muito ruim aí para os touros aqui agora tá se o Bitcoin não conseguir ficar acima dessa região dos 20 mil dólares tá não conseguir passar essa região formar um suporte acima para mim aqui é claro que a gente vai então a continuar essa tendência de baixo aqui agora né e é, voltar aqui fazer uma tendência de baixo no caso tá para buscar essa zona aqui dos 19 mil dólares tá pessoal essa aqui é a minha opinião tá é assim eu não vou explicar tudo que eu expliquei nos últimos vídeos eu acho que fica um pouco repetitivo aqui o, vi, o, o vídeo, tá? Então, aconselho você a assistir de novo ali, vai dar uma olhadinha, aqui porque tá bem claro o que, que eu falei para vocês, tá? Vamos passar aqui então nos pools de liquidação uh, da, da BitMEX aqui também, da Binance. Então, vamos, aqui ó, essa região dos 20.500 não pegou essa, essa, essa ordem aqui, tá pessoal? Eu consegui fazer uma... A maior ordem que eu consegui fazer foi ali na... na na Bybit, na região dos 21.400 alguma coisa, foi a, a ordem mais alta que consegui pegar nesse short aqui. De novo, eu boto ordens em diversas corretoras diferentes aí, tá porque às vezes os candles são diferentes, então eu gosto de, de fazer isso, tá? inclusive aqui eu vou deixar para vocês aqui abaixo na descrição e comentário fixado, as principais corretoras que eu gosto de usar aqui, tá bom? Bybit, agora BitGet estou testando também, Femex tá? essas corretoras está dando bônus também para você a, aí, criar sua conta, fazer seu depósito, você, você, você pode ganhar até isso aqui de bônus, né? dependendo de quanto você faz de depósito aí, tá? se você tiver qualquer dificuldade, manda mensagem para mim aí no Telegram que eu posso ajudar vocês aí, lembrando pessoal, eu não ofereço no Telegram, eu nunca vou mandar mensagem no privado de alguém, de ninguém aqui oferecendo nenhum tipo de investimento, tá? Eu não, não tem nenhum tipo de investimento que não seja público aqui no meu canal, tem muita gente passando fraude aí, uh, usando o Telegram com o meu nome, tá? obviamente não sou eu ali, alguma pessoa copiando o meu, meu Telegram oferecendo aí investimentos, plataformas de investimentos, não sei de onde, caras, Tome cuidado, tá? É só, a única coisa que eu estou divulgando aqui são essas corretoras, são corretoras confiáveis no mercado. Você não vai perder seu depósito se você fizer o dinheiro lá, tá? Botar dinheiro lá. Eu mesmo opero nas corretoras aqui e pode ter certeza que, pode ter certeza que você vai gostar também, beleza? Então, pessoal, vamos passar aqui agora nos, nesses hitmaps aqui de liquidações da... da da Binance, nesse momento aqui formou bastante liquidez, então ah, nessas regiões mais acima aqui, até a região dos 20.375 ah, o, o ah, SPK subindo, o Bitcoin não subindo né parece que tem, o Bitcoin está interessado em buscar liquidações mais abaixo aí também né, houve também aí um FUD em relação a, a a Binance a FTX, eu estou tentando entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, tá pessoal? Mas não tem notícia clara para vocês aí não. Uh, mas aqui, ó, olhando os 7 dias, a gente vê que tem bastante liquidez, liquidez aqui abaixo, tá nessa região dos 20 mil dólares, para baixo aqui, possivelmente a gente, vai fazer, a gente vai fazer pelo menos uma armadilha aqui nessa região, tá? então acho que é até um ponto de avaliar, fazer mais, realizar um pouquinho mais de short nessas regiões aqui tá bom? E estamos formando liquidez até a região dos 16 16.600 aqui, ó, 16.500 aqui nos 7 dias, tá? Olhando o de um mês aqui, fica claro aqui o que a gente tem agora nesse momento, ó, liquidez bastante liquidez nessa região dos 8.400 até a região aqui dos 15.500, tá? Mas formou aqui bastante nessa zona aqui dos 22.900, tá, pessoal? Então, é... Por que que eu tenho que fazer essa parcial? Porque de fato aqui galera, não tem como garantir que a gente vai buscar essa liquidez aqui abaixo, tudo pode acontecer no mercado, tá? Então, para mim fazer uma parcial aqui buscar é, zerar o meu risco é muito importante, porque eu já não fiz nessa região aqui, acabei passando muito sufoco, tá? Então, uh, de fato aqui tem muita liquidez aqui, olhando um mês nessa região dos 22.900, tá? Mas devido a todos os outros fatores que eu mencionei no vídeo anterior, que aconselho de novo você assistir, eu uh, continuo aí bearish com o Bitcoin, tá bom? Não vou mudar a minha opinião por enquanto, beleza? Vamos olhar aqui os indicadores de sentimento rapidamente, que é bastante liquidação desse, dos, dos, um, liquidações aqui dos longs, com bastante compra-mercado. Esse é o ponto que sim, vale a pena realizar aqui. Ó, eu fiz, eu realizei bastante nessa região aqui, na verdade, dos 20.900, 20, tá galera? Mas o motivo principal, na verdade, foi que eu já tinha deixado essa ordem no domingo aí para que pegasse para poder sair no zero a zero, esse é o um objetivo, eu falei para vocês no Telegram sobre isso, que eu já iria sair aí, uh, né, fechar boa parte da posição para poder cobrir o stop, né, uh, e assim não tem risco nenhum, tá, pessoal, então vou realmente buscar fechar esse short próximo da região dos 19.300 dólares, não estou acreditando em alta para o Bitcoin, mas caso o Bitcoin suba, eu não vou perder dinheiro, tá, essa aqui agora é a minha situação nesse trade aqui atual para o Bitcoin tá lembrando que temos mais liquidez aqui abaixo também falei para vocês em outros vídeos sobre isso né mas a gente deu um zoom nessa zona um zoom, um zoom nessa zona que a gente pode ver aqui ó próximo do eu consigo fazer isso aqui direitinho não sei se vai funcionar Deixa eu aumentar aqui um pouco ó. a gente pode ver que essa zona aqui Vou aumentar um pouco mais pera aí ó aqui a gente pode ver que nessa região aqui a gente tem uma certa liquidez nessa zona aqui também da Binance aqui ó até a essa região aqui dos 21.000, 20.800, então o Bitcoin poderia dar uma bliscada aqui em cima antes, tá? mas está formando mais equidez aqui abaixo, para mim é claro isso aqui, tá? Então, bem claro, a gente tem bastante liquidez que pegar nessa zona aqui dos 19 mil, né? próxima aqui dos 18 mil, até a região dos 19 mil aqui, acumulado aqui, 300 milhões de dólares em liquidações aqui, só na Binance, tá, pessoal? A ferramenta muito boa também, a King's Fisher, tá bom, galera? Então, eu vou fazer para vocês aí um vídeo mais tarde, vou, vou gravar aqui, vou publicar amanhã no canal, tá? Se não, amanhã, na quarta-feira, porque amanhã tem um vídeo do professor Edgar também que vai sair sobre análise on-chain, eu acredito, tá? E falando sobre gerenciamento de risco aqui, por que, que eu passei sufoco nessa região, né? Eu passei bastante sufoco aqui nessa, nessa zona, que eu deveria ter feito uma parcial aqui, shortei o Bitcoin aqui, ó, e fiquei com a posição, na verdade... Com com pnl muito bom né positivo depois fiquei com pnl negativo né só que obviamente com as ordens que eu abri aqui em cima eu fiquei com pnl muito bom depois nessa queda aqui agora consegui fazer uma boa realização aí tá então vou fazer um vídeo sobre gerenciamento de risco como posicionar stop loss como fazer parcial aqui ficar um conteúdo bem bacana que eu aconselho todo mundo a assistir porque você tem um bom gerenciamento de risco gerenciamento de risco aí acho que é fundamental para se tornar um bom trader aqui eu fui mal trader né eu comentei para vocês que eu fui um péssimo trader aqui eu fui trader um trader ganancioso por não ter realizado uma parcial aqui nessa região. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica de olho aí para a análise do professor Edgar que vai sair em breve. E também sobre esse vídeo que eu vou soltar no canal aqui muito em breve também. Tá bom? Então um abraço e a gente se vê aí em breve. Até mais galera.